Fala aí pessoal do 3D atendendo a pedidos, estou tentando gravar o primeiro vídeo aqui da nossa aula para tentar facilitar aí a vida dos alunos o pessoal que perdeu algumas coisas nas primeiras aulas o que não conseguiu ir uh, vou tentar gravar alguns vídeos para vocês poder usar de referência depois uh, assistir mais de uma vez, poder anotar etc as condições de gravação aqui são meio precárias ainda mas é o primeiro teste depois vocês me falam aí se ficou bom, se o áudio tá legal, se está dando para ver a interface do Blender no vídeo direitinho ok? esse primeiro vídeo aqui uh, vai ser para explicar como é que a gente vai fazer o cavalo naquele exercício do tabuleiro de xadrez a gente vai usar uma técnica chamada Box Modeling, ou seja, a gente vai começar com, só com uma caixa ou com menos do que isso até e de pouquinho em pouquinho a gente vai construir a, a superfície né, do modelo do cavalo Antes disso a gente já fez algumas peças usando é, cilindros, esferas, modificando eles etc Como o cavalo é uma forma mais complexa a gente precisa de uma técnica um pouco mais específica para isso Da mesma maneira se você quiser modelar uma rosquinha né, com uma cobertura cor-de-rosa é só apertar SHIFT-A e criar um, um toroide e está pronto não, não precisa modelar quase nada um cavalo tem orelha, tem crina, tem olho, etc então é uma forma um pouco mais complexa, a gente vai querer modelar ele ah, de uma maneira diferente é, primeira coisa é importante a gente ter uma boa referência para modelar né? Vocês vão encontrar isso aonde? No nosso Google Classroom. Tá, eu já coloquei lá uma foto que eu peguei. Essa aqui ó. Ela tá lá no Classroom. Isso aí é um xadrez que tinha lá na casa do meu pai quando eu era criança. Eu acho a forma dele relativamente simples para quem tá começando a modelar, mas tem detalhe suficiente também para ficar bonitinho. Uh, se você já tem uma base dessas, que você fez nas outras peças, você pode reaproveitar a base no cavalo, aí você modela só a sua parte de cima e anexa a cor de baixo. É, ou você pode modelar tudo do zero mesmo, fica ao gosto do, do freguês. Como a base é redonda e o cavalo é mais retangular talvez seja mais fácil fazer separado. É, mas o, o que eu quero focar hoje aqui é a modelagem por Box Modeling o né? ah, que, que eu vou fazer então? primeiro eu vou separar a interface do Blender em duas e aí, acho que isso é a parte mais importante desse exercício do cavalo eu vou modelar o mesmo objeto vendo ele de frente e de lado ao mesmo tempo às vezes eu vou modificar Alguma coisa na visão frontal e na visão lateral, sempre mudando de uma para outra até a forma ficar como eu quero. As primeiras peças é mais fácil de modelar girando a interface, né? Você cria lá um cilindro, vai modificando. Para fazer o cavalo, eu acho mais fácil dividir a tela. É...